e à medida do possível a gente vai ensinando mais algumas coisas casuariônicas e uma boa tarde meuíssimo Mococa. e até o próximo vídeo que o outro vídeo vai ser o, vai ser o pêndulo também com a transferência de energia nós estamos aí hoje um pouco atrasado porque nós tivemos aí uns contratempos